É isso aí pessoal, quem descansou, descansou, porque essa semana aqui promete para os mercados, a volatilidade vai começar, então é importante você ficar extremamente atento, é sobre isso que eu quero falar aqui na análise de hoje. Então vamos dar uma olhada, não se esqueça, se você gosta dos conteúdos do canal, tá acompanhando mais tempo, já deixa aquele like para apoiar, é extremamente importante. Se você não está inscrito, se inscreve, ative as notificações e participe também das comunidades. Todos os links aqui abaixo na descrição do vídeo, galera. Então, vamos ver o que, que a gente tem para a semana, aí, porque a volatilidade vai começar aqui para o Bitcoin. Nos próximos três dias, aí, com certeza, a gente vai ter coisas importantes acontecendo, então... Foi importante aí, quem tirou os dias aí no começo do ano para dar uma descansada, relaxar, eu acho que foi importante esse momento, porque agora vai começar a paulada aqui no mercado, pessoal. Eu estarei aqui juntos com vocês acompanhando isso aí, tentando ajudar o máximo que eu puder, tá beleza? Então, o Bitcoin aqui agora na casa de é 17.230 dólares, a gente buscou ontem já essa região próxima aqui, tá? Então... Fechamento do dia, na verdade, ontem foi na região dos 17.200, quase. Então, o Bitcoin subindo hoje aqui, mais uma, um dia seguido de, de subida, né? Uh, então, galera, basicamente ontem já comecei a escalar um pequeno short aí para o Bitcoin. Avisei para o pessoal que é membro aqui do, do canal, tá? Tinha pontos de liquidez ali. A gente teve, teve, teve muita aqui uh, liquidação de shorts também, com muita compra a mercado. Então, isso aqui, para mim, com, com o Open Interest também caindo aqui, tá? Então, para mim, foi um sinal que me deixou mais interessado a escalar. A abrir short, mas como o meu stop está muito longe, então é um short pequeníssimo, tá? Deixei bem claro para vocês ontem, short muito pequeno aqui, tá? para poder só começar a me posicionar mesmo, porque tudo pode acontecer, né? A gente teve esse delta aqui grande, vai com esse pequeno, simplesmente começa a a, a, é, a cair do nada né? e a gente pode ter sim eu quero já estar posicionado no, no, na direção que eu acredito que o mercado vai ir tá mas como o stop está muito afastado eu estou com uma posição pequena ainda de short e tentarei aqui abrir shorts regiões aqui preço médio essa região aqui próximo 17.600 aqui pessoal seria muito bom se eu conseguir abrir shorts nessas zonas aqui tá também a gente está possivelmente formando aqui no diário para o Bitcoin, ó, a gente pode ver uma divergência, possivelmente uma divergência escondida aqui uh, bearish, tá? Então, a fazendo aqui topos descendentes aqui no diário, tá? Quanto o RSI aqui fazendo. Vamos possivelmente fazer topos ascendentes aqui. Eu estou acreditando aqui também. Esse aqui é uma divergência escondida bearish aí, bom vocês ficarem atentos nisso aqui, tá? Deixa eu ver que eu apaguei aqui, agora sim. Uh, então, esse é um ponto importante. E essas regiões de Fibonacci que eu venho comentando para vocês há bastante tempo, tá pessoal? Então, essas zonas de Fibonacci aqui são pontos para a gente poder aqui avaliar de uh, entrar aqui em posições de short. Para mim, essa região aqui de, de 68 já seria uma excelente preço médio se eu conseguir abrir um short nessas zonas aqui, tá? Então, isso que eu estou buscando fazer, tá? Essa aqui é a minha estratégia. Por enquanto, eu não estou acreditando que o Bitcoin vai romper essa região dos 8.600 aqui, 18.500 para cima, tá? Mas se isso aqui acontecer, eu estarei. Estopando Falando aqui a operação com certeza e faz parte do jogo tá então o stop tem que estar definido aqui uh, para o jogo de vocês tá quem quiser aqui para minha opinião a região acho que a região de 18.600 para cima é uma região já que a gente pode uh, avaliar de estopar tudo depende de onde você tá conseguindo botar o seu preço médio aí tá bom então quanto mais o preço subir aqui eu estarei escalando aqui ordens de short na né, cima Tá, para buscar um preço médio na faixa dos 17.600 dólares, esse que eu estou aqui buscando fazer. A gente tem essa formação aqui de uh, bandeira aqui para o Bitcoin, tá? então a gente poderia voltar a testar aqui, por que não, essa região dos 18.000 dólares, tá? seria possível isso acontecer, tá bom mas para mim aqui, galera, uh, olhando aqui a história do Bitcoin, Tá, eu acho que se isso aqui acontecer, já buscando a região dos oito aqui para mim já seria um ponto de alerta. Tá? Tem o um risco de a gente acabar rompendo para cima aqui sim, tá? mas eu estou acreditando que a gente vai ter resistência bastante força aqui nessa região dos 17.800, já vai ter bastante resistência para o Bitcoin e regiões Fibonacci Fibonacci. Tá? Então, isso que eu estou aqui buscando fazer, tá resumindo para vocês... A esse pequeno esse momento que está é, subindo. Ah, tem outro ponto importante também aqui: o CPR mensal desse ano, tá? desse mês, na verdade. Aqui tem esses pontos do CPR mensal, aqui a região dos R$17.290. Né? 17.300 vai ser uma região de resistência, e também o, S, o, o R1 aqui do CPR mensal, a região. 17 e 890 para os membros do canal eu vou fazer um tutorial aqui sobre uh, o esse indicador aqui tá se você é membro trader aí você vai ter um tutorial completo sobre esse indicador aqui do CPR do CPR como eu uso ele tá bom você pode ver que também ele é as regiões aqui dos, dos pivôs centrais do CPR que a gente teve muita dificuldade para conseguir ficar acima deles não conseguia montar um suporte né cair é só cair tá e aqui agora de novo e tem mais essa chance aqui também de buscar tentar romper essas zonas aqui montar um suporte acima eu acho que vai ser um pouquinho complicado para o Bitcoin tá aí aqui para baixo a gente tem os níveis também que a gente pode ficar interessados em shorts aqui também tá pessoal sendo o último nível aqui ó aqui o S3 do CPR mensal aqui do janeiro a região dos 13 mil 530 dólares, consistentemente aqui na região que eu estou extremamente interessado em comprar Bitcoin nessa região, tem muita liquidez formada, quem está acompanhando os vídeos do canal sabe sobre isso, tá? então é, eu vou fazer aqui um tutorial sobre o CPR também, então não, não deixe de se tornar membros aqui, vou estar lançando tutoriais, várias coisas surgindo novas também, você pode participar também do grupo do Discord, se você for membro trader para cima, você pode participar ali e conversar com a gente, também conselho você também a se tornar VIP, aí, que é gratuito para quem for trader afiliado, tá? todos os links aqui abaixo então, do, na descrição do vídeo, tá, pessoal? Então, uh, vamos olhar aqui alguns pontos importantes do Bitcoin que eu quero comentar para vocês certamente. Só lembrando aqui que hoje, segunda-feira, a gente tem alguns gaps formados também, acho que é importante a gente ver. Tem gap aqui da CME, nessa zona aqui próxima aí, ó, dos, uh, até essa zona aqui próxima dos 16.900, a gente tem um gap formado aqui, tá, para a CME. Então, fiquem atentos aqui, é um ponto de liquidez. Também a SP500 tem algo parecido aqui também, SP500 aqui, vamos puxar. Uh, o SPX aqui, a gente formou um, um gapzinho aqui nessa zona também, tá, galera? Então, um ponto importante dessa região dos 3.900 aqui praticamente. Então, tem um gap formado aqui para a CME. Tá, é outro ponto de, de liquidez que a gente tem informado. Uh, voltando aqui para o então, mini futuros aqui da, da CME, o que eu é tenho importante para vocês. A gente está aqui ainda, por enquanto, não fechou o dia, né? a gente tem que acompanhar aqui também, acho que 4 horas, deixa eu dar uma olhadinha. 4 horas, até fez que fazer aqui praticamente um rompimento dessa linha, é né? importante a gente acompanhar. Uh, tá rompendo uma região de resistência que eu não estava acreditando que porque esse pequeno seria romper, tá? Está rompendo nesse momento. O DXY também tá rompendo fundo aqui. Contudo, a gente tem no DXY aqui uma divergência bullish aqui no diário, tá, pessoal? Então, fiquem atentos aqui, ó. Olha essa divergência gigante formando aqui no diário para o DXY, ó. Então, fiquem de olho, vamos ver como vai ser o fechamento hoje. Fundos descendentes aqui com fundos ascendentes no RSI, tá? Para mim isso aqui é um ponto importante. Não tô conseguindo desenhar aqui agora, o trade view está me atrapalhando, peraí só um pouquinho. Então fundos ascendentes aqui no, no, no DXY, tá? Vamos acompanhar como vai ser isso aqui, tá? Mas para mim esses, esses, essas divergências aqui funcionam muito bem tanto para o DXY quanto também para SP 500, tá, galera? Então para mim essa região aqui que é pequeno já está é uma região de resistência. Vamos ver como vai ser. Eu acho que vai ser difícil mesmo a SP500 buscar a subir muito mais do que isso aqui, tá? É, vamos puxar aqui também Fibonacci desse fundo topo aqui até o fundo. Tem a região aqui de 50%, Tivo Bonatti também, região de 68% aqui, tá, galera? Enfim, uh, eu acho que vai ser um pouquinho difícil para esse pequeno subir, mas a gente vai ter no dia 12 aí a divulgação do CPI. Eu espero que o CPI vai sair uh, bom, tá? Vai sair, no caso, uh, mostrando que os, o CPI está melhorando, tá? Então, isso é bom para os ativos de risco. Contudo, galera, para mim, isso o Fed já deixou claro nas últimas reuniões. Que está longe do trabalho ser uh, tá resolvido. Tá? Então, por mais que você pegue melhore, eles querem ter garantias maiores aí, eles não querem jogar fora o trabalho que eles estão uh, fazendo com o aumento da taxa de juros, com o aperto quantitativo. Tá? Então, para mim, uh, as coisas não vão mudar assim, de uma hora para outra. Uh, não acredito ver em pivô do Fed aqui agora. Acho que o mercado até, inclusive, via outra lista aí falando sobre o mercado já está precificando um pivô. Eu acho que ainda é muito cedo, tá, para isso pra isso acontecer. Para mim, eu vou ver pivôs realmente se a coisa a coisa ficar feia mesmo aí a gente entrar num cenário já crítico aí de clara recessão, enquanto o Fed não assumir isso aí, na verdade, mostrar que de fato, ó, estamos aqui entrando numa recessão, vamos segurar aqui a onda porque senão a coisa vai ficar complicada daí não, não dá para acreditar que a gente vai ter realmente um, um pivô tá eu acho que vai ser um pouquinho difícil tá bom mas o mercado está animado aqui com o CPI com as coisas que estão saindo aí o PMI também saiu uh, interessante aí saiu bom tá mas eu quero pagar para ver aqui por enquanto estou aguardando olhando também aqui o mensal a gente pode ver essa média aqui de 21 uh, 21 meses tá pessoal então essa média que vai ser uma região vai ser resistência a região dos 4 mil pontos Média exponencial de 21 meses é uma região de resistência. A gente tem aquele setup lá do beijo da morte que eu comentei para vocês, tá? Então a gente pode ver que o, o, a SP 500 fica aqui lutando nessas zonas aqui, ó. Todas as vezes que a SP 500, ela rompeu essa região aqui, né, do, do, de 21 meses para baixo e teve resistência nessas zonas aqui, como a gente tá vendo formar aqui agora resistência, tá? A gente tem o cenário de beijo da morte, a SP 500 chegou aí a corrigir a uh, cerca aí de 40 50 em outros cenários aí toda no, no, nas outras crises tá E é isso que eu estou imaginando aqui para o mercado honestamente falando vocês tá eu estou bastante pessimista então uh, para mim aí o Bitcoin subindo eu estou de olho ainda em posições de short qualquer mudança eu aviso vocês ali no Telegram Uh, né, tentar também usar mais o Twitter também, que eu prometi usar, acabei não usando, né? Mas o aparecimento uh, do e no canal de elétricos, vou avisar para você se eu enxergar alguma coisa diferente disso, tá? Mas eu estou buscando realmente uh, shortar o mercado à medida que ele vai subindo, tá? Essa aqui é a estratégia que eu, que eu estou uh, fazendo aqui agora nesse momento, tá, galera? Uh, a dominância do Bitcoin também está caindo, a gente tá vendo o, uh, um ponto importante aqui também, isso aqui para mim é bearish, tá, galera? A dominância caindo do Bitcoin, muito dinheiro entrando pro Ethereum, tá? É, isso deve acontecer, que no meu, ao meu ver, é um sinal muito, muito ruim. tá Muito ruim aí. Uh, não era para isso estar tá acontecendo, pessoal. O Ethereum não é um ativo, não é um hard money como o Bitcoin, tá? Então, para mim, é, não faz sentido nenhum entrar mais dinheiro no Ethereum aí. tá O mercado está um pouco racional, na minha opinião. A gente está numa região de existência aqui agora da, da dominância, e para mim, isso aqui ainda é um sinal uh, ruim para o Bitcoin para o mercado. Ainda mais se a gente vê as altcoins dando pump, a gente viu a ADA aí fazendo pump, enfim, né? até o pessoal do grupo do, do, grupo do Telegram, do uh, grupo do Discord aí comentando hoje. Aí. Muita gente tentou shortar a ADA e acabou se dando mal. Então, nessas regiões de resistência aqui da, da dominância, tome bastante cuidado. Para mim, esse é o um sinal ruim ver altcoins subindo aí também. Para mim, parece busca aí, né? Busca de, de, de stop loss, uh, busca de liquidez para continuar o um movimento que eu acredito que vai ser de queda, tá, galera? É isso que eu estou aqui. Uh, eu consigo entender e consigo avaliar aqui do mercado que eu estou, que estou vendo nesse momento, tá bom? Vamos olhar aqui então os indicadores rapidamente, aqui, olhando o high block. Formou muita liquidez aqui abaixo, está nessa subida, então a gente formou liquidez aqui, ó. Pontos novinhos formados aqui na região 16.960 até a região aqui próxima dos 16.474, formou liquidez. Tá? não tem muita liquidez nova formando acima, tá? esse é um ponto importante também aqui, mas estou com as, com as posições shorts aqui abertas nessas zonas aqui também, tá então estou buscando aqui uh, operar aqui em cima disso aqui, onde eu vou abrir e fechar as minhas posições. Olhando aqui então o de 7 dias aqui na Binance, dando um zoom aqui nessa zona, e pegou liquidez aqui nessas regiões, ó. aqui então próximo aqui é 17.100 e... Uh, tem aqui liquidez formada aqui nessa região 17.450 para cima, aqui tá e Depois lá abaixo, a região 16.600 dólares, né? Deixa eu até, vou tirar esse zoom aqui rapidamente para a gente poder ver. Uh, é basicamente isso aqui, pessoal. Então, estaria interessado aqui nessas zonas aqui já de escalar mais shorts aqui nessas zonas. Então, o preço médio ficou aqui né, próximo da região 17.200, que eu abri ontem é, 17.170, se não me engano, foi, foi abrir o short ontem, tá? Mas com uma mão bem pequena. E estarei escalando mais shorts nessas zonas aqui, tá próximos 17.450, 17, uh, até regiões Fibonacci que eu comentei para vocês aqui no começo da análise, tá bom? Então é isso que eu estou fazendo com stop acima dessa zona aqui de 18.600 dólares, tá? basicamente o que eu estou fazendo aqui agora. Eu acredito que a gente pode ter sim pump para o Bitcoin aí no dia 12 com o CPI saindo, tá? acho que as pequenas podes também... Dá uma, uma leve comemorada, mas para mim essa volatilidade aí é uma volatilidade de. Uh, eu não vejo assim que, que a coisa vai mudar o caminho co com as coisas estão andando, tá? Eu não estou vendo o mercado voltar agora, 2023, uh, melhorando, tá? Eu não estou acreditando nisso, tá, pessoal? Olhando aqui também a região dos 13 meses aqui, Binance, a gente pode ver que tem muita liquidez formada na região dos 16 mil, 13, dólares, tá? E também a região dos, dos 15.200 mil Então, de novo, essa região aqui é o, S, é o S3 do CPR mensal. Suporte bom aqui com bastante liquidez. Para mim a gente pode ter um fundo importante para o Bitcoin aqui nessa zona dos 13.600 dólares, como eu já venho falado, tá? E olhando também aqui os mapas de liquidações aqui da Binance, a gente pode ver que a gente pegou bastante liquidez aqui dos shorts 50x aqui, tá? Uh, tem um delta muito grande, mostra para mim que está arriscado para fazer longs, tá, pessoal? Está bem arriscado aí também. Tome cuidado. E um, vão ser dias voláteis aí, bastante voláteis, na é minha opinião. Então, eu acho que o meu, meu entendimento é mais é mais interessante buscar shorts, quanto mais o preço subir a gente buscar shorts para Bitcoin, tá? É isso que eu estou fazendo aqui agora, já estou com uma posição pequena, de novo, repito, porque meu stop está muito longo, tá? Então, eu posso até reforçar isso aqui para vocês também de novo, porque que eu estou, então, com esse, com esse, com esse short pequeno, para quem é mais um pouco iniciante. Então, eu tenho que buscar trabalhar aqui o meu, o meu preço médio, tá? Então, se eu estou entrando com um short aqui, por exemplo, nessa zona 17.170, aqui, vou botar um short aqui que eu abri, tá? meu stop tá aqui em cima, ó. Stop está aqui em cima nessa região, né? 17.600 se não me engano, tá? Uh, então, assim, ó como eu não tenho um risco-retorno muito favorável, né? eu tenho um risco-retorno aqui quase abaixo de 1 para 1 aqui, né? Se eu for testar essas zonas de FIBO aqui, a FIBO não, suportes aqui do, do Bitcoin, isso é quase 1 para 1 aqui, tá? Então, é, eu não tenho um risco-retorno muito bom, tá bom? Então, para isso, eu não vou entrar em uma posição muito grande. Mas se eu conseguir abrir um preço médio aqui nessas zonas aqui, 17.500, por exemplo, eu já consigo ter uh, né, um preço, um uma risco-retorno muito bom. Posso fazer aqui 1,5, um né? quase 2 para 1 se você buscar alvos mais abaixo, tá bom? Então, essa aqui é a estratégia, tentar abrir um preço médio nessas zonas, tá? mas eu vou ter ordens mais acima também, que talvez puxe meu, meu preço médio mais para cima também. Tá, caso, caso essas ordens peguem, né? mas se eu conseguir abrir um preço médio aqui nessas zonas de eu estarei já contente aí com o Bitcoin, tá? mas eu vou ter a ordem também de short aberto mais acima, tá? só que eu não estou acreditando que essas ordens vão acabar pegando, se pegar seria um sinal excelente. Tá? E caso romper essa região, região de R$18.600, eu estarei estopando essa operação sem problemas nenhum e já acumulei bastante Bitcoin nessa zona aqui também, tá, pessoal. Daí a gente vai ter que rever a análise aqui, ver para onde o Bitcoin pode ir. Daí eu fico, vou ficar de olho realmente em regiões de Fibonacci aí, tá? O uh, que mais tem eu falar para vocês aqui? Deixa eu dar uma olhadinha também nos indicadores uh, de sentimento aqui, pessoal. Acho que nada demais, uh, não tem muita coisa que eu posso falar para vocês, fora que eu já comentei no começo do vídeo. O Long Short Trade está aqui na, na região de, de, de 9,8 aqui, tá? Quase quase abaixo de 1 aqui agora nesse momento, que é um sinal uh, bom, tá mas eu acho que isso para mim não muda muito, se bem que o open deu uma subidinha também aqui agora, então bota, mostra para mim que está botando mais liquidez acima, a gente pode sim buscar regiões mais acima, né tem, tem bastante resistência à região de 17.500 dólares aqui, tá? mas para mim vai ser um pouquinho difícil o Bitcoin conseguir romper essa região aqui do CPR mensal, a região do S1 aqui, do, do R1 do CPR mensal, que está aqui na região de 17.890 dólares, tá, pessoal? Então, basicamente, o que eu tenho para vocês aqui na análise de hoje é isso. Qualquer novidade, eu volto aqui no YouTube trazendo aqui para vocês que eu estou de olho. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu comentário aqui abaixo. Você está bearish, bullish, que você espera para os próximos dias aí. Vai ter pump dump para o Bitcoin. Comente aí abaixo, deixe seu like, se inscreva no canal se você não está inscrito e a gente se vê então em breve. Um abraço!